Eu sou Rafael Oliveira, essa daqui atrás de mim, a Maite. E hoje a gente vai decorar a nossa casa de Halloween Não vai ser uma decoração de cinema, daquelas casas que a gente vê nos Estados Unidos todo bonitão e tal, vai ser é uma decoraçãozinha A gente tem um orçamento um pouquinho baixinho Mas a gente comprou umas coisinhas que estão aqui nesta sacolinha Que eu tô meio doido aqui Ó, tem umas coisinhas que a gente comprou aqui nessa sacola Vamos mostrar tudo primeiro e depois a gente vai tentando montar Isso aqui é muito legal, são umas luzinhas de acender é. Luisinha de é, acender, é, Com certeza ah. vai acender, né? É tipo luzinha de Natal. Vou abrir. Abra. Vou colocando tudo aqui o que a gente comprou e a gente vai vendo o que a gente vai pôr aonde. Sim. E? Ah, viu? Ah, é só encaixar, é só encaixar. Tá vendo? que Isso aqui dá comprar em lojas... Iratex. É, é só encaixar mesmo. É, é só encaixar? Então tá tranquilo. É isso aí igual... Go... Não, não tava achando. Ah, tá. Veio a mais, né, de brinde. Isso aí é bom. Mas o que mais? O que mais? Ah, isso vai ser da hora. Isso aqui teia, são as teinhas de aranha que a gente vai espalhar pela casa. Muito legal isso aqui. Quatro. Tem quatro. Vai ter teia pra caceta. Já tem uma teia, né? A gente <risos> Mas vai precisar. E é como tem as teias, tem que ter as aranhas. Tem as aranhas também que a gente comprou. Muito legal. E tem essa aranhona também. Deixa eu mostrar esse de perto aqui, ó. Olha que da hora. Que maneiro! E tem essa aranhona também. Ela faz tá assim, ó. Ai, que irada. A gente tem que achar, tem que achar algum lugar legal pra pendurar ela, hein? Sei. Mostrar e de galera, perto. Mãe, ela. Ela é amanhã, ela os filhos, A gente pode tentar colocar a telhadinha né? aqui, assim, na porta também. Mas ela é legal de ficar pendurada em algum lugar. Esses negócios aqui foi muito bom, Isso aqui foi, acho que, cinco reais, não foi um negócio foi assim? Quatro. Foi uns 4 e pouco. Essas teias aqui também foram uns quatro e pouquinho também, né? Cinco e pouco. Quatro e pouco. Quatro e pouco, não tem preço nenhum. tivesse preço. E a gente já tem uns negocinho aqui também que a gente vai deixar. Tem uns ali que estão ali fora que eu já vou pegar, tem umas caveirinhas de pedra. Tem esse aqui também, esse maluquinho aqui do... que é do Malta. Tudo que é do Mal que a gente tem, a gente vai pôr de enfeite. E também, né, esse maluco aqui que é o mais da hora de todos, que é o Terry. Scary Terry. Ainda tem esse carinha aqui. Ah, esse é muito legal. Que dá... É no ele neon. Ele é no neon, muito da hora. E esse aqui é muito legal que a gente vai pôr no... Provavelmente isso vai ficar no quarto, né? É, mas ele tem a luz neon, né? Porque tem a luz neon lá. A gente tem uma luz neon no quarto. Olha aqui, E é tudo de borracha, né? Silicone. silicone. Parece borracha, mas é silicone, velho. Quem mais? que mais? Aqui. Ah, isso aí é de, de enfeitinho é de tipo teto, uma né? É de teto. É. E por por ou... é aquele zoominho que a gente corta a bracinha e é, abre o um monte e fica. E por último. E por último, sangue. Que Calma. Gente. E agora a gente comprou essa maquiagemzinha aqui, mas isso aqui a gente não vai usar pro, pro Halloween, né? A gente vai usar pra um negócio aí que a gente vai fazer. Secreto, lá. secreto. secreto. Vai pro ar dia 31 de outubro. 31 de outubro aqui também foi 28, né? Esse foi o mais carinho, 24, eu acho. Tomara que você já faça de remover mesmo. É isso só, né? A gente não comprou tanta coisa. Não, agora a gente vai ter que decorar. A gente só comprou isso, a gente não comprou muita coisa. Tem uns negocinhos lá fora que eu vou mostrar pra vocês agora que eu... Que eu acabei de... De lavar, porque eles estavam pretos. Tava tudo sujo, muito tempo guardado. Ó, esses carinhas aqui, ó. Que é tudo do Jack. A gente também vai pôr lá que eles estão um pouquinho molhados que a gente tava lavando eles que estavam todos pretos e também tem um outro aqui o jack grandão e tem esse aqui grande também que ele deve ficar por aqui mesmo que ele ficou muito legal que a gente vai ver ele assim que entra de casa aqui ideia da, da maite então a gente entrou em casa já vai ter o jack dando um oi aqui ah, ela tem uma zarinha. Ah, ela já vem aranha pô então foi muito barato tem duas só, mas é. Não, não chegou a cinco reais e já e vem duas aranhas? É de plástico? É. Que irado. Eu sinto que quanto mais você esticar, mais da hora fica. Olha que pequenininha Por não, que, que, que, que ela é estranha? Ah, só ir... É só ir esticando, correndo, é tipo um que algodãozinho. É, essa aqui queria. E aí, é simbora? Agora vamos tentar ter criatividade pra ver o que a gente faz. trabalhinho, mas agora a gente conseguiu terminar fizemos tudo, colocamos umas luzinhas aqui, o vídeo ficou meio curto, mas é só pra mostrar a gente decorando mesmo, e agora bora ver como ficou isso, as luzes ficaram legais ah, eu gostei, as, as luzes ficaram muito legais é isso, bora ver a decoração Ficou ficou meio simples demais, né? Mas ficou da hora demais é, também, né? Meio... Nossa, eu tô com um bagulho na minha cabeça. É. Mas é pro dia de, tipo, do coração de Natal, você faz na casa, mas é pra você poder viver meses. Sim, sim, é sim. A ah, meses não, né? Que hoje um dia... Mês, um mês. É, menos de um mês, nem sei que dia é o dia 5 de outubro, não sei que dia é, que, que é hoje. É é legal, gente. A Halloween é muito legal. Eu não fazia essas coisas, né? Ela que tá me incentivando a fazer, eu acho da hora. Então faça você também, espero que esse vídeo tenha te inspirado aí a fazer uma decoraçãozinha mínima de, de Halloween. Alguma coisa, até a próxima galera, muito obrigado, se inscreva no canal, deixe seu like, aquele comentarinho básico, tamo junto, valeu, tchau!